Agora era uma história de um café, que, ele casou, casavam o domingo, casou o domingo e depois ele, ele já faleceu, mais do município mas contado por ele e depois, na noite, de noites, que tinha, que tinha que se levantar às duas da manhã para ir depois ao carvão, eles, eles saiam, de, de, saiam entre as duas e as três, que iam lá para a ceida, lá para cima, para, para aquela montanha grande que se, que se vê daqui, que chama-se Pedrinho, uhum. mas tem um lado que é onde tinha muito, porque o carvão era feito de urze. Mas só a raiz, o que estava enterrado, não eu de não fora. E então, ele casou-se no dia do casamento, alagou se a caba alagou se a caba e dizia, que dormir toda a noite, e depois teve que se levantar às duas horas para ir irmos o Carvolo. No dia do de... casamento... Era aquela história aqui dos pobres carvoeiros.